Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora mais uma aula de matemática. E nessa aula vamos realizar uma introdução sobre como fatorar um polinômio de alto grau. O interessante nisso é que quando iniciamos o nosso estudo na álgebra, começamos aprendendo a fatorar polinômios, especialmente os polinômios de segundo grau. Inclusive, a gente aprendeu que uma expressão como x ao quadrado pode ser escrita como x vezes x. Também aprendemos a reconhecer que uma expressão polinomial como 3x² x mais 4x, em que ambos os termos têm o x como fator comum, pode ser fatorado e reescrito como x vezes 3x mais 4. Ah, também aprendemos a fazer coisas mais sofisticadas. Aprendemos a fatorar coisas como x x² mais 7x mais 12. Em casos como esse, podemos dizer o seguinte. Ei, quais são os dois números que ao somá-los encontraremos 7 e ao multiplicar multiplicá-los encontraremos 12. Bem, só pode ser o 3 e o 4, não é? Afinal, ao somar o 3 com o 4, encontramos 7. E 3 vezes 4 é igual a 12. Aí, sabendo disso, podemos fatorar essa expressão como x mais 3 vezes x mais 4. Nós também aprendemos coisas como diferenças de quadrados. Por exemplo, como podemos fatorar x ao quadrado menos 9? Isso pode ser fatorado como x mais 3 vezes x menos 3. Claro, a gente também poderia dar uma olhada em outros tipos de expressões quadráticas, mas, à medida que nos aprofundamos em nossa jornada na álgebra, também podemos faturar expressões polinomiais de grau superior, incluindo terceiro grau, quarto grau, quinto grau e etc. Algo que será muito útil em suas carreiras matemáticas. Mas vamos começar fazendo isso olhando algumas das estruturas, alguns dos padrões que você já provavelmente aprendeu em álgebra. Por exemplo, vamos dizer que você você Queira fatorar x3 mais 7x2 mais 12x. Como fazer isso? Bem, primeiro você quer dizer: olha, essa expressão polinomial de terceiro grau parece ser meio intimidante, até que você percebe que todos esses termos têm o um fator x em comum. Então, podemos fatorar esse x e aí reescrever essa expressão como x vezes x2 mais 7x mais 12. Agora, isso é exatamente o que vimos antes. Sendo assim, podemos reescrever ver isso aqui como x vezes x mais 3 vezes x mais 4. OK, agora que vimos isso, vamos ver se somos capazes de fazer algumas fatorações utilizando uma técnica como essa. Ou seja, vamos ir fatorando e encontrando estruturas que são familiares e que nós já vimos na álgebra. Por exemplo, podemos ter algo aqui como a elevado à quarta potência 7 vezes a ao quadrado 12. Inicialmente você pode achar muito difícil, afinal tem uma potência 4 aqui, sendo assim o que podemos o fazer? Bem, você pode reescrever isso aqui como a22, ao quadrado, ao quadrado, mais 7 vezes a2 mais 12. Esse a ao quadrado está se parecendo muito com o x que vimos antes. Se isso fosse um x, então isso seria x. Ao quadrado. Se isso fosse um x, então isso aqui seria apenas um x. Repare que essas expressões são iguais. Então, eu posso fatorar. E, ao fazer isso, em todos os lugares em que a gente vê um x, a gente pode substituir por a. Ao quadrado. Olhando para a mesma estrutura que temos aqui, podemos fatorar, e aí teremos a ao quadrado mais 3, vezes a ao quadrado mais 4. Bem, eu sei que eu estou fazendo tudo isso um pouco pouco rápido, mas, afinal, esse vídeo aqui é apenas para te dar uma noção das coisas. Em outro momento, podemos nos aprofundar um pouco mais em cada um desses casos. Então, para te dar um senso um pouco melhor das coisas, vamos fazer um outro exemplo aqui e fatorar a partir das estruturas que já vimos. Sabendo disso, vamos supor que você queira fatorar 4 vezes x elevado à sexta potência menos 9 vezes y elevado à quarta potência. Inicialmente, isso parece ser muito intimidante até que você percebe que pode escrever ambos como quadrados ou seja podemos escrever isso aqui como 2 vezes x ao cubo e isso elevado ao quadrado menos 3 y ao quadrado e isso também elevado ao quadrado repare que isso agora é apenas uma diferença de quadrados então podemos reescrever isso aqui como 2x ao cubo mais 3 y ao quadrado vezes 2x ao cubo menos 3 y ao quadrado, legal não é? Também podemos ter situações onde nós vamos fatorar várias vezes. Por exemplo, vamos dizer que você queira fatorar x elevado à quarta potência menos y à quarta. Bem, com base no que acabamos de ver, você pode perceber que isso é a mesma coisa que x ao quadrado ao quadrado menos y ao quadrado ao quadrado. Repare que isso é uma diferença de quadrados. Então isso vai ser igual a x ao quadrado mais y ao Quadrado vezes x ao quadrado menos y. Ao quadrado. Agora, isso aqui fica divertido, porque isso aqui também é uma diferença de quadrados. Assim, podemos reescrever tudo isso aqui como: vou reescrever essa primeira parte, x ao quadrado mais y, ao quadrado, e aí, fatorando a segunda parte como uma diferença de quadrados, temos x mais y vezes x menos y. E pronto terminamos. Eu sei que te bombardei com um monte de informações, mas isso é realmente apenas para te aquecer. Não se estresse agora com isso, porque nós vamos nos aprofundar muito mais sobre tudo isso que vimos aqui em diversos outros momentos. Agora, vale a pena você tirar um tempinho para praticar tudo isso que eu mostrei para você. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que vimos aqui e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!